E aí galera, beleza? Pra você que não me conhece, eu sou o Thiago E seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal é, Primeiro de tudo galera Antes de você ver o vídeo Se inscreve aqui no canal Ativa o sininho de notificação e deixa muito like aí E se você gostar desse vídeo Compartilha aí com os amigos aí, beleza? Galera, o vídeo de hoje vai ser o seguinte A Thaís vai separar algumas coisas Pra mim experimentar E eu vou ter que adivinhar o que, que ela tá dando pra mim experimentar E eu vou estar tá com o olho vendado não vou conseguir ver o que que é E eu vou ter duas tentativas Para poder descobrir O que que é O que ela vai colocar na minha boca Beleza? Espero que seja coisa boa de comer né Galera, segue eu lá no Instagram é, O meu é Thiago Furacão Segue a Thaís também Thaís Laila, beleza? Então bora pro vídeo Agora tem que vendar você Ó. Pronto Galera, já estou com, com, com o olho vendado Tô com a colher aqui e ela já colocou os negócios para eu experimentar aqui. E agora eu vou tentar experimentar e tentar adivinhar. Só que, Thaís, vai ter que me ajudar aqui, que eu não sei onde tá... Tem quatro potinhos na sua frente. Escolhe um primeiro e mostra... mostra... Esse é o primeiro? Pode ser, você que escolhe. Mostra aqui. Galera, ó, já tô com um potinho na mão. Dá pra ver na câmera aí? Uhum. Pô, tô com medo de comer isso eu negócio que Vai ser ruim. Muito... Tem que encher a colher. Nossa, não? Sim. São tudo de comer. Uma dica boa. Mas eu, vou, eu como tudo isso aqui? <risos> Come. Nossa, eu vou vomitar. Tá isso? Eu não tô. <risos> Tem que comer. Farinha, velho Come Você pega água pra mim Não, não pode comer, não pode beber água Pô, você pôs farinha de trigo pra mim Adivinhou <risos> é, é? É ah, Mas dá pra saber, meu <risos> Então, vamos ver se você agora adivinha os outros Vê o É Poxa. Dá ele pra mim aqui na frente Aí, agora experimenta o Ave Maria? Pega um e experimenta. Esse é o segundo. Nossa, minha boca tá marrando aqui, cara. Vou pegar pouquinho agora. Não, tem que enxergar a colher. Não sei tá. a colher tá certa. Você <risos> não tá pegando nada, tá do lado errado a Não pegou. Não? Não. Ah, isso têm cheiro ruim mesmo. <risos> Aí... Vai, adivinha o que, que é? Ah! Puta ah, que pariu, que é. gosto que é esse aqui? Adivinha? Não pode olhar, você tá olhando por baixo. Não pode olhar, não. Nossa, velho. O gosto tá azedo. Isso aqui. É gelatina? Não. Mais não? uma só. Então é suco. Aham. Uh -huh do suco, de, suco de laranja Dá pra ir Mostra aqui É tudo farinha? <risos> Mostra aqui Nossa, eu preciso de água velho. Deu é pra água? ver? Uhum. Tomamos pro A terceira aqui, pessoal Ixi, Maria Não é pra você mexer, é pra você sentir o gosto Pode cheirar não, pede o nariz e põe na boca. Não, não, meu Deus do céu, o nariz <risos> deve ser ruim pra caramba, velho. É, esse aí não é muito gostoso, não. Nossa, véio, é grão, velho. Parece que é grão, <risos> tá senti que é grão. Você tirou da boca? <risos> Tem que comer. Comer? Isso é ração, meu. Você <risos> é o bichão mesmo, hein, doido. Você já comeu a ração pra você saber o gosto? Ah, velho. Eu vou vomitar, cara. Como você sabe? Você é muito bom. Você deve estar comendo ração. Nossa, você me sacanhou. Eu preciso vomitar, Puta que pariu, dá um pano pra gente com a boca Não, não pode tirar o gosto Barra pro último Nossa, minha boca tá cheia de água Filha da mãe, cara Que nojo, velho Não vale Vai, experimenta. Oi, tá dando arrepio. Aí, esse, Arr, esse é gostosinho. Nossa, eu tô com coco imitando. Pegou? Uhum. -huh. Não. Tá ao contrário? Tá de lado. Tá ao contrário agora. isso daí. Café? <risos> Não. É café. Não é. É. Não é. Nossa, gosta amargo? Mais uma chance. É uma delícia Ai, é isso. É ah, delícia. Você cozinhar na água, beber café? Não é café. Não é? Não. É amargo. Prova de novo mais um pouquinho? Não. É canela então. Não é canela. Então não sei. Leitinho. Leitinho? Uhum. É amargo? Vou tirar a venda. Nossa, mano. É leitininho. Galera, ela me sacaneou, cara. Olha o que, que ela pôs aqui, cara. Ração, velho. Nossa, me deu uma vontade de imitar, cara. Ela me sacaneou. Eu vou armar uma pra ela que ela vai ver, cara. Vou armar uma pra ela. E vou trollar ela também, cara. Ela... Isso aí foi uma trollagem que ela fez comigo. Só pode, cara. Põe a ração pra não comer, cara. Olha aqui. Isso é sacanagem, cara. É, muito pra caramba. Galera, é isso aí. Se você gostou desse vídeo aí e quiser mais vídeos como esse, se quiser que eu faça esse tipo de vídeo com ela, escreve aí no... Deixa um comentário aí pra gente aí. E deixa bastante like. Se tiver bastante like aí, eu vou estar fazendo um vídeo desse com ela aí. E eu vou sacanear ela, hein? Beleza? Não esquece de se inscrever no canal e deixar muito like. Compartilha esse vídeo aí, beleza? Até a próxima. Valeu! Fui!